Olá, pessoal! Tudo bem? Boa noite! Estamos começando mais uma live do Projeto Mais Conceito para o Seu Negócio. É com muita alegria que estamos iniciando mais essa live. A nossa live do Projeto Mais Conceito para o Seu Negócio, ela tem sempre é, o objetivo de levar assuntos para o mundo dos negócios, para você que é empresário, para você que é empreendedor, entender o mundo dos negócios para você definitivamente alavancar o seu negócio crescendo. A live que nós vamos trabalhar hoje vai falar sobre o empreendedorismo digital para pequenas e médias empresas. A gente tem uma super convidada. Vou pedir, caso você ainda não, não siga a Conceitual nas redes sociais, para que você nos siga no LinkedIn, no YouTube... No Instagram e no Facebook. É importante você nos seguir, porque sempre postamos materiais com assuntos da, leg da legislação, assuntos da área contábil, que vão ajudar você a entender melhor o mundo dos negócios. Tá bom? Hoje nós vamos ter uma super convidada. Deixa eu só ver se ela já está aqui, para eu poder chamar ela. Que é a super... Não tá aparecendo aqui, nem você, amor. Lu. É... Mais pessoas estão entrando. Vamos ver se, se a nossa convidada entra. Ela tava com probleminha na internet. Ao vivo é isso, né? Quando a gente lida aí com... Ao vivo é isso. Agradeço aí a participação da Bruna e do Danilo, da Cado. Algebiê também. Ademir, Vanilda, Luísa. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Bom, o empreendedorismo digital é algo que está muito em alta, principalmente agora na, no momento de pandemia, né? O momento de pandemia é algo assim que alavancou as empresas a, a trabalharem com essa parte do empreendedorismo. Que nada mais é do que a gente estar mais próximo ao cliente, a gente utilizar de ferramentas e de mecanismos que, de fato, faça esse, esse negócio crescer. Né? É... Aqui na contabilidade, nós tivemos que trabalhar com essa questão né, de empreendedorismo porque o nosso cliente ele necessita de, de, dessa atualização diária o governo ele muda toda hora aí é, a legislação ele traz ele, ele traz ferramentas novas né para o nosso dia a dia e é importante para o nosso cliente no caso do meu segmento né de contabilidade, é importante para o nosso cliente que ele é, receba aí essas infor informações de forma atualizada, porque o nosso foco é ajudar o nosso pequeno empresário, médio empresário, na tomada de decisão. Agora eu vou sim chamar aqui a nossa convidada, né? É... Renata, deixa eu só ver se ela está aparecendo aqui para mim. Que eu mandei, tá como Luciana? Olá, tá <risos> certo, tava com um problema na internet aí ao vivo, é isso né? É, deu problema no meu celular, eu tô com o celular da minha mãe aqui, eu corri pra casa dela, eu falei, ao vivo é isso, eu falei, mãe, me presta seu celular, porque o meu celular não aparecia a bolinha do ao vivo, eu não sei, é isso que dá, ao vivo, a gente vai falar um pouco disso, né, eu falei, mãe, presta seu celular correndo, aí deu certo, aí ela, aí eu apareceu ao vivo aqui para mim é certo mas vamos, vamos lá. eu tava falando né exatamente desse empreendedorismo digital que é importante que cada um aí na sua área entenda um pouco sobre o seu negócio e alavanque isso de uma forma cada um no seu, no seu segmento vai ver o que é necessário né eu tava comentando que na área contábil como a legislação ela muda muito ela muda diariamente. Uma forma Sim. que nós, contadores, entendemos aqui como essencial para conseguirmos fazer esse empreendedorismo digital é estar próximo do cliente, é, faz, levando é, essas novidades de legislação para o nosso cliente dia a dia. Eu, eu tinha comentado inicialmente, né, até nos stories, até aí na... Divulgação da nossa primeira live do ano Que uhum. a nossa convidada de hoje seria a Renata Corrêa, que vocês já estão vendo aqui Que ela é professora universitária e especialista em marketing digital desde 2013 Como empreendedora digital, ela idealizou e produziu dois cursos online O marketing digital para iniciantes, como produzir seu curso online ela tem uma carreira de mais de 25 anos desenvolvida aí nas áreas de marketing e inovação em empresas como o Banco Santander. Também atuou nas áreas de gestão de comunicação e marketing no CiaGest e ela também coordenou aí o Banco de Alimentos na área de sustentabilidade, onde recebeu um prêmio né, de Bank Marketing Brasil pelas boas práticas em sua gestão na Universidade Cruzeiro do Sul, ainda de forma virtual, coordenou e idealizou o curso de pós-graduação em EAD em Marketing Digital, lecionando aí na FGV, na INSPER, no SENAC e na Universidade AMB. Além de tudo isso, ela ainda arruma tempo para ser <risos> doutoranda pela FEI em Administração na área de Gestão da Inovação. Renata, seu currículo é, é sensacional, né? Agora... Comente com conosco é, o que, que o que que te fez ser aí apaixonada pelo empreendedorismo? Como você chegou no empreendedorismo, né? Então, muito boa noite, muito obrigada aí pelo convite. É um prazer estarmos aqui juntos para falar desse tema, que eu sou tão apaixonada mesmo. Na verdade, eu sou apaixonada pelo tema da educação, né? E, e aí, o tema da educação é que me levou também a trabalhar o, o empreendedorismo. E por quê? Porque eu leciono marketing digital né, na universidade desde 2013, e, e aí, é, lecionando o marketing digital, as estratégias, presença digital das empresas, né? Esse mundo de é, como que a gente consegue ter mais visibilidade para o nosso negócio, como que a gente, enquanto marca pessoal, a gente também precisa ter presença digital, né? Então, tudo isso foi me envolvendo né, na disciplina. E aí, quando foi em 2019, é, por demanda mesmo né, da, das empresas, enfim... É, eles me pediram faz um curso, né, de como que a gente consegue é, ter mais alcance no digital e aí foi que em 2019 eu fiz meu primeiro produto, né que é a Marketing Digital para Iniciantes onde eu ensino como você conseguir trabalhar uh, o tráfego pago, que a mídia paga, né, no Instagram, no Facebook e no Google Ads. E hoje eu tô com o meu segundo produto também, né focado também em empreendedorismo digital. Então, assim, tudo isso me levou, né? Foi um caminho de consequência, porque como eu gosto muito da área da educação, e aí foi consequência. Legal, <risos> sensacional. Renata, a, a gente tem muitos clientes da... Pe, pe, pequenos e médios clientes, né? Que, assim, o, o pequeno e médio empresário, ele é o cara que faz tudo. Ele tá lá no balcão, e, ele tem que atender, ele tem que cuidar de finanças, e ele também tem que cuidar do marketing e fazer esse e empreendedorismo, né? É Que dicas você poderia dar para esse empreendedor é, ter aí sucesso nos seus negócios? É, você falou tudo, porque eu também sou, né, uma pequena empreendedora, né, que também estou no segmento de pequenas e médias empresas, que eu também tenho que fazer de tudo um pouco para que eu possa também ter presença digital. O que eu sempre falo é assim, começa com o que você tem tá? Porque o que eu sempre ouço do, do empre... do... né? Da, do... De quem é empreendedor, quem tem o seu segmento, enfim, né? Não, não importa qual é a sua atuação, é, ah, eu não consigo, eu não tenho braço, eu não tenho tempo, mas é assim, gente, é começar. É importante você definir onde que está o teu público, tá? Então, teu, tu, seu, o seu público, a sua audiência, está mais no Instagram? Está mais no LinkedIn? No TikTok? Está no Google? Aonde que está? Então, você primeiro tem que definir é, o seu público-alvo de acordo com o seu segmento. Porque não dá, é impossível você querer estar em todas as mídias ao mesmo tempo, tá? Eu mesma, por exemplo, eu foco muito o Google, né? Os vídeos no Google, o canal no YouTube, né? que é importantíssimo, né? E aí eu faço as lives no YouTube e depois eu segmento, né? A gente faz edição dos vídeos em um minuto tá? que a gente chama de vídeos nuggets, que são as pílulas, e distribui né? no Instagram, no Facebook, no LinkedIn mas o meu principal canal é o Google, então eu invisto lá no, no canal no YouTube e assim, gente, eu também tô começando eu comecei o um ano passado, então é assim é, é um passo de cada vez tá? Mas começa, primeiro veja onde tá a sua audiência e aí você vai é, entrar aos poucos na rede social que tem mais a ver com a sua persona, né? Que é o seu público-alvo que você quer atingir. Legal, Renata. E você você comentou algo assim do empreendedor entender qual que é o seu público-alvo, né? É aquilo que a gente sempre fala no início de qualquer empreendimento, a importância de se fazer o plano de negócio, porque se você tem aí é, de repente um plano Se você não tem esse plano de negócios, muitas vezes você começa a atirar para tudo quanto é lado E às vezes você não ataca o público que você tem que atacar é... Com certeza você deve ter já vivenciado alguns cases com é. tipo isso né? Sim mas aí, eu também me coloco na pele do pequeno empreendedor. Não dá para a gente querer fazer aquele planejamento de 15 páginas de um plano de negócios perfeito. Então, o que, que eu fiz para o meu negócio? Eu não sei se você deve, naturalmente, também indicar isso para o teu público, né, para os seus clientes. Fazer o um Canvas. Por quê? Porque no Canvas você tem um olhar rápido, fácil, né? é, de uma forma bem intuitiva e você já consegue ter é, o foco do seu negócio, entendeu? Por quê? Porque quando a gente está no dia a dia, né, a gente tem, que nem você falou, a gente tem que pensar em milhões de coisas ao mesmo tempo. Então, a primeira coisa que eu fiz foi um Canvas para que eu pudesse ter um olhar né, é, macro do, do meu negócio. E aí, é, por meio do Canvas, é onde que você define as suas prioridades, né, que é o público-alvo, o seu canal, as suas receitas, é, qual é, é a missão do seu negócio, né, o seu business, e aí eu tenho as parcerias que você vai fazer. Então, eu tenho é, um olhar macro, né, por essa metodologia aí do, do Canvas. Legal, isso é super in, in, in importante mesmo. As pessoas que nunca escutaram falar sobre o, o Canvas, é, o, o que, que você pod, poderia explicar sobre isso, né? como, como, como ele consegue é, praticar essa ferramenta? É, então, é, ela é bem intuitiva, tá? Então, tem lá o, no, no centro, né? É, uma, é como se fosse o um mapa conceitual, assim, da, da tua empresa, né? E aí, você vai primeiro pensar no seu core business, o que que você faz. Aí, você vai colocar lá no, no core business. Se você quiser, depois a gente pode até disponibilizar um modelinho do Canvas, a gente deixa na descrição aqui, enfim, para as pessoas baixarem, posso, né? É, porque aí você trabalha o core business, é, então, aí a gente põe como modelo para eles, né, deixa aqui para eles baixarem. Eu mesma posso até me disponibilizar e fazer um conteúdo do Canvas e coloco para você. Né, pra, explicando como é que faz porque aqui numa live é meio difícil mas assim, é você trabalhar o core business e aí depois você vai trabalhar também é, do lado direito, né, que é da, na, nessa metodologia é, quais são é, a, a, as suas mídias, né, que você vai segmentar o seu público-alvo aí depois do outro lado esquerdo você vai trabalhar todas as parcerias porque gente, no digital é impossível você fazer tudo sozinho, entendeu? Então você precisa ter parceiros que te ajudem ajudem a você também é, trabalhar junto com as suas estratégias. E no final, na planilha, tem as suas receitas. Como é que você vai é, trabalhar a receita do, do seu negócio? Né? Então, é, é bem fácil, intuitivo. Eu gosto bastante, mas eu me comprometo com você a fazer e deixar aqui na descrição para eles terem como exemplo. Legal. Bom, identificado aí o público-alvo, Quais seriam as receitas aí que a Renata, especialista em marketing, daria para esse pequeno empresário trabalhar? É, então, aí vai depender do segmento de cada um, né? Então, agora assim, o que eu, o que eu realmente indico e falo para qualquer... Pra, dependendo de, do negócio, enfim, né? É, para você uma monetização, principalmente no, no digital, né? naturalmente você vai vender o seu produto, o seu serviço, enfim. Só que pra você vender, você não vai no Instagram e você vai falar do seu serviço. Então, por exemplo, o Vladimir ele tem uma consultoria de contabilidade. Eu não indico colocar posts, colocar anúncio falando da conceitual. Eu não indico fazer isso. O que, que você tem que fazer? Você vai ter que dar dicas sobre o seu negócio. Então, que nem hoje eu vi que o Vladimir, ele deu uma dica, olha pessoal, vai começar imposto de renda no, na, no dia tal, tal. Então, ele tá dando dicas referente ao serviço dele... E isso vai fazer com que a audiência dele tenha engajamento, entendeu? Então, a audiência vai começar a seguir a conceitual. Por quê? Porque a conceitual me dá dica. A, so, a conceitual vai resolver as minhas dores, o que eu preciso saber. Aí, daqui a pouco, o Vladimir ele pode chegar e falar assim, olha, gente, dicas de imposto de renda, você pode fazer isso, isso e aquilo. Entendeu? Ó, oh, para você que é PJ, que é MEI, como é que você pode declarar o seu imposto? Ah, para você que é pessoa física sabia que quando você é MEI, isso era uma dúvida que eu tinha quando eu abri minha MEI. Até liguei para o Vladimir para poder perguntar, enfim, porque nós, a gente tem muitas dúvidas sobre imposto de renda. Aí, quando eu abri a minha MEI, eu não sabia se eu tinha que declarar separado ou junto a MEI com a minha pessoa física, porque, né, estou começando nesse mundo de MEI agora. Então, imagina se ele chegar agora e fazer, ó, séries, episódios sobre imposto de renda. Episódio 1, como fazer com a sua MEI. Episódio 2, Dicas de legislação Episódio 3 Então o que, que vai acontecer? Automaticamente a audiência vai ter engajamento, vai fazer perguntas, enfim. E na hora de declarar, ai, vai lembrar da Conceitual. Ai, oh, que legal, a Conceitual me dá um monte de dicas. Aí vai gerar um gatilho mental do quê? Da reciprocidade. Por quê? Porque a Conceitual me ajudou tanto que agora eu também quero devolver para a Conceitual. Então, ao invés de eu ficar contratando um contador, um escritório de contabilidade que eu é, não conheço, eu vou o quê? Eu vou é, pedir um orçamento para conceitual, por quê? Porque eu já tive um relacionamento, né? É, em todos esses dias. Então, é isso para qualquer negócio. É isso que eu faço para vender meus produtos de serviço, né? Sempre com dicas, com lives, com conteúdo, que são as estratégias de inbound marketing. E aí você vai ter receita, tá? Então, no digital muda tudo. Totalmente é, o jogo. Porque você antes via na rádio divulgava seu produto, na TV você divulgava o seu produto. No, no digital é bem diferente. tá Você precisa conquistar o seu público para depois você vender o seu serviço. Então, assim, uma dica, até uma. Obrigado, He. Uma dica que até você acho que pode responder aí o questionamento da Luísa, né? A Luísa Lu, está falando como, como que aumenta, como que aumenta aí o engajamento dos posts. Então, aumentar o engajamento dos posts seria exatamente trabalhar com essas dicas do seu próprio negócio, é isso que você recomenda? Exatamente. Conteúdo do seu negócio. Aí as pessoas falam, ah, mas é difícil ficar ligando uma câmera pra gravar porque, gente, vídeo é o que mais converte, tá? Então, é, o YouTube tá em segundo lugar, o primeiro é o Google, naturalmente, que é o principal buscador, né? Estão trabalhando as estratégias de Google Ads, fazendo as campanhas no Google Ads. Em segundo, são vídeos no YouTube. Então, importantíssimo você fazer um canal no YouTube com dicas do seu negócio hum. gente é muito simples fazer um canal lá no YouTube não é nada difícil tá E é onde mais você converte ou fazer vídeos aqui pelo Instagram também fazer as lives né é, mas o Instagram tá no ranking tá em sexto tá então o segundo é o que mais tá convertente são vídeos no canal no YouTube então eu sempre indico isso começa dando dicas e aí no final do vídeo você faz um pitch de vendas. O que, que é o pitch de vendas? Aí você vai falar, olha gente, é, acesse meu site, se inscreva no meu canal, ou olha, eu tô com um produto agora com uma promoção, enfim, mas primeiro você deu muita dica do seu negócio e depois você vai falar do que você faz. E é importante você falar, porque as pessoas precisam te conhecer também. Legal, legal. Então, eu tenho lá uma uma uma loja que vende chocolate. Eu tenho que falar bastante sobre chocolate e depois apresentar o que o que eu faço. Essa seria a dica. Exatamente, chocolate. Ah, então você tem, então dá dicas de ah como fazer um bolo de pote de chocolate. Ah, como tudo envolvendo no chocolate, entendeu? Por quê? É porque aí você vai naturalmente fazer depois com que... A pessoa queira conhecer o seu site o que você faz se você tem um e-commerce, né delivery, enfim, o que for né, você é, automaticamente vai gerar a gente chama de tráfego, né o tráfego para o seu canal né, que é o seu site a sua landing page, que nem eu hoje, eu, por isso que eu falo, começa não precisa ter site, não precisa ter nada mas começa com o que você tem né, é, começa com o Instagram, começa com canal, que é, que é tudo gratuito é, no LinkedIn é legal você também ter uma presença agora né que eu comecei a entrar nas mídias mesmo, em 2019 eu fiz meu primeiro produto de forma orgânica Agora, em 2021, eu fiz o meu segundo, que é o empreendedorismo digital, né? Ensinando as pessoas a como fazer vídeo, como fazer o canal no YouTube. E exatamente especialistas em algum assunto para como eles conseguirem gravar né? de uma forma profissional. Então, eu ensino pelo StreamYard, que é uma plataforma muito simples, né? E, e aí, depois de tudo isso que eu fiz os produtos e tal que eu comecei a fazer é, canal no YouTube, e também, gente, não precisa ter muitos seguidores, que né, as pessoas falam, ah, mas para eu vender alguma coisa tem que ter muitos seguidores? Não, gente, eu tenho o quê? No YouTube deve ter uns, treze... é, quanto? No... É, uns 300 e pouco, aqui no Instagram tem uns 500 e pouco, e eu já tô na minha quarta turma. Né? Por quê? Porque o que importa é a sua autoridade, a sua presença digital, o que que você entrega de conteúdo para a audiência, porque não adianta você ter 70 mil lá, é, senhores, e ninguém comprar de você. Entendeu? Então, o importante é você converter é, em resultados. Legal, Bacana essa sua dica, porque assim, às vezes as pessoas acham que se ela tem muitos seguidores, isso vai influenciar, né? Então... Você disse que não é só ter muitos seguidores, né? Que óbvio é importante para você ser visto, mas isso não é essencial para vo você vender algum produto que você queira, né? Exatamente, porque as pessoas falam, ah, eu só vou na internet depois que eu tiver dois mil, três mil seguidores. Não, gente. Começa com o que você tem, porque no digital, cada um tem a sua tribo, que a gente chama, né? Tem a sua comunidade, você conhece as pessoas, né? E tudo isso vai fazer que é, você tem um. E aí, depois. Depois de tudo isso, depois que você tiver engajamento e tal, aí você começa a impulsionar suas publicações. Que aí é importante você trabalhar pelo gerenciador de anúncios do Facebook, que integra com o Instagram, tá? E no Google Ads, que são as campanhas do Google. Que aí você vai trabalhar os vídeos no YouTube, os anúncios patrocinados. Então, são dois locais que eu recomendo muito, que é o Google Ads e o Facebook Ads. Aí as pessoas falam, ah, mas Instagram... O Instagram, ele é integrado com o Facebook, tá? Então você precisa entrar pelo Facebook Business, né? Que é o Ads, para você conseguir anunciar pelo Instagram de forma paga. Ou seja, você vai entrar com os anúncios. E uma outra dica, Vladimir, que eu dou muito, não é aquele botão impulsionar, tá? Você tem que entrar pelo gerenciador de anúncios do Facebook, porque aí você consegue segmentar a sua audiência, que é o seu público-alvo, para que os algoritmos entreguem exatamente aquilo que é, faz sentido para o seu público-alvo. Legal, show de bola. Renato, a gente ficaria aqui horas falando né, sobre... Parece que chegou uma, uma, uma pergunta aqui. É, deixa eu só ver aqui, só um minutinho. A Bruna, ela disse... Deixa eu só... Você consegue ler aí a pergunta dela? Ela é um, é um setor que atualmente dá, não tem cursos nessa modalidade. Será que vale a pena? Como saber se terá público? Essa é a pergunta da, da Bruna. Mas qual o segmento dela, que eu não estou conseguindo ver aqui? Estou montando um curso online da minha área. Sobre apartamento sem condomínio Apartamento sem condomínio? Isso, na verdade ela é uma administradora de apartamento sem, com, sem, sem, sem condomínio Que não paga condomínio nossa, isso é um assunto que interessa muita gente. Imagina você anunciar que você vai ter um apartamento que não paga condomínio. Para mim, eu já sou a primeira interessada no assunto. Então. É, e, então é? Sabe, esses apartamentos que tem aí é, quatro, cinco casas no mesmo quintal, no mesmo terreno. Uhum. E, e aí existem as áreas comuns, né? Que. Que são, são necessários você ter uma administradora E aí, no, no caso, o trabalho dela seria isso então, é, sempre você tem que fazer alguma pesquisa, né? Então, primeiro, eu recomendo você fazer uma pesquisa exploratória né com as pessoas é, para que você consiga entender se tem realmente aceitação para isso. É, só do, o, o fato, eu sempre falo assim, ó, você tem um diferencial no mercado? Se você tiver um diferencial né é, isso já é meio caminho andado porque você falar para você anunciar né fazer um post né é, sem condomínio você deseja fazer é, ter um apartamento uma casa sem pagar condomínio isso é, a gente chama de headline né que são os títulos que chamam a atenção. E aí você chamando a atenção do público, né? Você leva depois para o seu site para você explicar mais. Então é assim. Mas primeiro faça uma pesquisa. Faz uma pesquisa com as pessoas que você conhece pelo Google Forms. Eu recomendo muito porque é gratuito também. Faz um Google Forms, distribui para as pessoas para que você consiga primeiramente explorar esse assunto e ver se tem aceitação, tá? Mas nossa, é um assunto. Eu irei em frente com isso com certeza. É né? um gente, assunto que chama Realmente o é um diferencial É, com, com certeza A gente sofre, eu mesmo moro Num apartamento sem, sem condomínio E mensalmente é uma, é uma guerra Se você não tem a administradora Cuidando disso, né? Porque aí você tem lá A internet Da câmera de, seg de segurança Que é para todos Você tem a faxina do estacionamento, que tem que ser limpa todo mês, né? Então, é, é muito importante que você tenha alguém cuidando disso tudo, né? Então, adorei essa dica, Renata, que é, acredito que a Bruna conseguiu aí entender que o principal objetivo para saber se esse curso vai dar certo é fazer uma pesquisa, né? Então, com as pessoas que ela tem contato, ela fazer essa pesquisa, e ver se o assunto que ela vai querer tratar nesse, nesse treinamento é interessante para essas pessoas ou não. De repente, até colocar lá um, um checklist do que essas pessoas que moram em apartamento sem condomínio, elas gostariam de, de aprender, né? Então, de repente, alguma coisa nesse sentido. Ok, Bruna? Exatamente. Então tá, bom, a gente ficaria aqui horas falando sobre esse tema A gente infelizmente está com o tempo já se esgotando é, Queria saber se a Renata, ela pode ajudar esses empresários também Se alguém quiser te procurar com é, consultoria sobre esse assunto como que, como que você pode ajudar esse empresário, uhum. né? É, além do curso que você... Dá, tem, tem alguma outra ferramenta que eu poderia ajudar? É, agradeço já a sua part, participação, né? E com certeza a gente vai ter aí muitos outros trabalhos para fazer uhum. em parceria. Com certeza. Então, eu vou abrir a minha quarta turma agora em março, né? É, que eu ensino a produzir o seu curso online. E eu, nesse curso online, que eu ensino como gravar, como fazer, enfim, também ensino a parte do YouTube, né? De como que você tem a presença digital no YouTube. É, uma outra dica que eu também dê, dou para o pequeno empresário é o Canva. O Canva é maravilhoso para você fazer... Tem o Canvas, que é o um modelo de negócio, e tem o, a plataforma Canva, sem o S que é para você fazer seus posts, entendeu? De uma forma bem intuitiva. Então, eu também ensino no meu curso, mas, assim, gente, é muito simples também você entrar lá. E, e aí, você entra no meu Instagram, que eu vou anunciar a quarta turma, porque nesse curso eu também tenho duas mentorias gratuitas. Então, eu também faço mentoria com os meus alunos individualmente, duas, tá? Eu tô com essa promoção agora. E, então, além de você comprar lá o treinamento, você também vai ter duas mentorias comigo comigo né, nessa próxima turma que eu vou abrir agora no, no final de março tá que eu tô administrando os alunos da terceira turma para entrar na quarta então é só entrar no meu Instagram Renata Correia marketing digital que lá que eu vou anunciar a abertura da quarta turma né e também pode me chamar para mentorias individuais isso eu também faço também tá Legal, certo Renata. Muito obrigado pela sua participação, tá? Agradeço aí muito, tá? É, queria pedir para que as pessoas que estão nos acompanhando, para que continuem nos seguindo aí nas redes sociais. A gente já tem uma próxima live agendada para o dia 7 de março, onde a gente vai falar aí das vantagens e desvantagens da, da contratação de um MEI. A Renata até comentou né, no início da live essa questão de MEI, e com certeza... Essa é uma dúvida de muitas pessoas. É, Renata, agradeço aí a sua participação mais uma vez. E agradeço vocês também que nos acompanharam. E não posso deixar de finalizar agradecendo a você, nosso seguidor, que está no, nos a, acompanhando, a você. Peço também para que sempre é, escreva aí no, no, nos nossos canais, né? O que de repente é importante se você quiser que a gente trate algum tema específico para live isso também é importante a gente fazer e eu queria mostrar aproveitar que a, a, a, a Renata está aqui né que é especialista em marketing mostrar que a conceitual ela ganhou aí no mês passado um troféu de marketing uhum. e, e negócios né isso graças aí à nossa equipe, aos nossos clientes, aos nossos seguidores, aos nossos amigos e parceiros. Então, nós fomos eleitos aí, é, como os melhores do ano né, no Troféu Marketing e Negócios e empre, empre, empre, empre, Empreendedores de Sucesso. É um troféu que foi destaque empresar, empre, empresarial nacional e pelo Mercosul. Né? Então, isso também nos deu aí bastante honra, é, ainda estamos gatinhando nesse segmento de marketing né? Como a Renata disse Mas tudo tem um começo Exatamente. E parabéns, viu? Porque realmente vocês têm um posicionamento muito forte no mercado há 10 anos. E eu gosto muito do seu conteúdo, que é assim que você vai conquistando cada vez mais clientes. É do jeito que você está fazendo. Que nem você falou, ah, agora a gente vai falar sobre e É isso que faz você ter interação com a sua audiência. E é essa dica que eu dou para todo mundo. que É assim, é assim que eu faço, é assim que eu falo nas minhas mentorias. né? É exatamente assim. É o conteúdo que vai fazer com que você tenha aí engajamento. Tá certo, Renata. Muito obrigado, viu? Tchau, pessoal. Obrigada, eu. Obrigada. Tchau, tchau, tchau. gente. Obrigadão.